Boa noite. Esse é o canal TV a jogada, e é, eu espero estar encontrando você toda noite aqui, mais ou menos nesse horário, entre 8 e pouco, é, e 8 e 20, para uma conversa diária que eu convido você a fazer sobre um assunto que te interessa muito, principalmente nesse momento da da nossa vida social, política, econômica, né? E é, eu convido você a curtir a página jogada para receber essa notificação é, assim que assim que eu tiver ao vivo. Então o assunto do nosso primeiro programa sobre finanças pessoais é, vai ser previdência. Por quê? Porque ele é o assunto mais importante mesmo é, quando a gente está falando de finanças pessoais. Ele é o seu objetivo máximo, o seu objetivo final. É, mas antes eu vou me apresentar para que você possa saber mais sobre é, quem eu sou e como, o, o, o que, que eu faço. Meu nome é Rodrigo Arantes, eu sou analista de negócios criativos, é, consultor em gamificação e administrador pela Universidade de Brasília aut e autor de um livro sobre é, gamificação, que é o livro A Jogada, que está na Amazon. É, e o que que eu vim falar para você sobre Previdência? Por que que isso interessa a você? Por que que isso é importante para você? Bom, primeiramente, eu quero deixar claro que eu não estou falando sobre a tal da reforma da Previdência, que você escuta falar quase todo dia já, né? E nem sobre aqueles produtos que os gerentes de banco tentam nos vender. É, a definição que eu quero te, te dar sobre Previdência agora é nova. É, previdência é, é o que eu chamo de jogada com esse J maiúsculo. É, por quê? Porque a Previdência é... Na verdade, um projeto de finanças pessoais que, que todo mundo precisa ter na própria vida, que é, ele serve para resolver um problema que é real e que faz parte da, da realidade de todos, que é o fato de que a vida é limitada. Né? É, ninguém, ninguém é imortal. Então todo mundo. Só tenho uma certeza da vida, de verdade, é que não vai estar aqui para sempre. E talvez por isso, previdência seja um, um, um assunto tão complexo de ser é, discutido, de ser é, compreendido e de, e de ser dominado no sentido de previdência própria, previdência privada. né Porque... Você planejar a sua previdência, você é, cuidar da sua previdência, significa você prever que você não vai estar tá, é, vivo para sempre, você é, também não vai ter saúde para sempre, para trabalhar. E se você tem filhos, é, ou se você tem outro tipo de responsabilidade, é, ou se você tem necessidades é, específicas de um padrão de vida que você precisa manter é, para viver com, com qualidade e conforto, então você precisa é, pensar na sua previdência e, na, e na, na realização de um projeto que, em, em, em, em geral, precisa ter uma meta com um número com um número superior a um milhão, né? um número com mais de sete casas de é, algarismos. O que, que isso quer dizer? Bom, é, essa mandala que vocês estão vendo aqui ao meu lado, ela expressa justamente essa é, é, camada, essa dimensão, essas múltiplas dimensões da, da economia criativa, e, e essa camada que eu chamo de previdência ela é justamente essa mais exterior, a mais de fora, porque ela é uh, justamente o, o objetivo uh, final da Quest uh, de toda pessoa dentro do sistema econômico, que é o que a gente chama de capitalismo. né uh, e para a maioria das pessoas, o que, que significa isso? Significa que a gente precisa, até uma certa idade, até um certo momento da vida, acumular um certo conjunto, pacote de aplicações em diversas coisas que é, depois elas possam nos sustentar é, com algum tipo de renda passiva, é, no, no momento que a gente não puder mais trabalhar na vida, é, ou, ou, ou não, ou não, também não é, quiser, que também é, é possível, é, você, você simplesmente tem essa opção. Né? Então, isso é o que a gente chama de aposentadoria. Mas não significa necessariamente que você precise ficar em casa de pijama, né? é, o que isso significa de verdade é que você pode ter um projeto de libertação financeira e essa ferramenta que eu quero introduzir você e vou estar tá utilizando como nossa matriz de estudo é, e análise sobre finanças pessoais aqui nesse canal, ela serve justamente para facilitar esse, essas decisões de investimentos e de gestão é, né, de finanças pessoais. Então, esse pacote de, de é, é, ativos, de coisas que a gente precisa juntar na vida até, até um certo momento para cumprir essa meta de libertação financeira, na maioria dos países do mundo, principalmente do nosso continente, né, continente americano, é, isso precisa ser um pacote com um número superior a um milhão, que pode conter ativos como imóveis, né, casa, apartamento, fazenda, isso é uma aplicação certamente a é mais comum que, que as famílias fazem, mas também ações né, de empresas públicas, né, que são essas negociadas na Bolsa, ou de uma empresa é limitada, né? Uma empresa é, que pode ser, sei lá, ações, participação numa empresa é, familiar, uma empresa é, que você criou, abriu e, e mantém, então é, seja para um pequeno negócio, ou um, um, uma empresa média ou até empresas grandes, é, isso é, um, é também uma, um tipo de ativo que pode garantir a previdência de uma pessoa, né? Porque as ações elas rendem uh, dividendos, né? distribuições de lucros, coisas assim. É, poupança, né? que é, é uma das alternativas mais óbvias, mas não é uma aplicação tão é, rentável, assim, escalável, para quando se, se tem esse objetivo de chegar a uma meta, né? alcançar uma meta. Poupança é mais visada pela pela pela liquidez, né? ela, o, o acesso rápido que ela tem e, e facilidade de taxas, né? Que ela também é, permite. CDB renda fixa são outro tipo de é, produtos financeiros que existem, né? E que seu gerente de banco deve te oferecer. Mas existe também o as opções mais antigas, como ouro, né, prata, que são também um tipo de aplicação, tem é, pessoas que consideram joias como é, aplicação nesse sentido, né? então isso era uma coisa assim, bem tradicional, já dólar também né, e, e moedas estrangeiras, euro, também pode ser um tipo de aplicação. Principalmente para quem sabe especular, né? sabe a hora de comprar e vender esse tipo de ativo. E mais modernamente, a nossa geração está é, assistindo uma, uma novidade no, no, no mercado e que está fazendo muito barulho, que você já deve ter visto é, falar chamado Bitcoin né? ou Blockchain ou um monte de outros nomes é, de criptomoedas que estão surgindo. Então essas é, novas alternativas de investimento, elas hum, todas nos tornam capazes de hoje hum, possivelmente em um, diminuir, encurtar esse tempo que antes as gerações anteriores anteriores precisavam para realizar sua previdência, né? para formar sua previdência. E é, o, que, o que hoje a gente pode fazer é explorar todo esse poder da Era da Informação, né? esse poder de estar é, tá em todos os lugares, acompanhar o que acontece em todos os lugares, em todos os instantes, assim como todas as alternativas que a gente tem na nossa ponta dos dedos, para, em vez de levar 30 anos para se aposentar, como os nossos antepassados é, precisaram, para que a gente consiga encurtar isso para um, uma meta de é, 10 anos ou menos, para é, não se aposentar no sentido ocioso do termo, mas é, para se libertar financeiramente. Né? Mas para poder realmente aproveitar isso, você tem que, primeiramente, é, se preparar para é, contemplar outros níveis e outras dimensões do que a gente entende sobre previdência é, ainda hoje então com essa ferramenta eu é, ensino no meu curso como como você pode ter consciência e, e também trabalhar dimensões da sua vida que é o, como o seu capital social né redes de pessoas que você conhece participa é, o seu capital intelectual então se você tem algum tipo de desenvolvimento criativo ou acadêmico, é, alguma obra nessa linha, já gravou um disco, ou já é, publicou um livro de poesia, é, isso isso te ajuda a constituir formar uma uma um nome, né? E esse nome ele é uma marca pessoal, um capital simbólico. Então é, existe o capital é realmente financeiro, o capital produtivo. Né? Existe o capital político, então, pessoas que participam de coletivos, é, agremiações, associações, partidos. É, isso também acaba somando né, para esse projeto de longo prazo, esse projeto final, o grande projeto do seu Master Plan, é, que é a sua previdência. E isso sem excluir as camadas mais internas da, da mandala, né, que são o, o, a, a sua vida é, própria, assim, no sentido física corporal, a né, sua saúde, sua alimentação, o seu, a qualidade do seu sono, é, a sua nutrição. Né, e também a saúde mental, que é, é a, a, o, o seu relaxamento a sua espiritualidade, a sua é, cultura é, e acesso à música, cinema, de qualidade, né? é, todo esse, é, é, esse universo de contemplação possível e a camada mais interna, a camada zero da mandala, que é o coração, né? onde você está vendo esse diamante. É, esse, esse centro da mandala, de onde surgem os valores pessoais, os valores morais de cada um, ele é que no final, lá na, lá na, no, na camada de fora da mandala, se torna, se concretiza nesses valores econômicos, os valores financeiros, né? é, valores de mercado, é, que são é, os frutos desse amor, desse sentimento que, que é, você tem e que você coloca no seu trabalho, nos seu, no, no seus estudos, na sua pesquisa, ou também nas pessoas da, da comunidade, do, do é, grupo que você participa, da sua família mesmo, é, e também do, assim, tudo, toda essa energia que vem do seu coração, do seu sentimento e, e sai para o mundo, ela vai camada por camada é, atravessando essas barreiras e chegando no final, é, num, num acúmulo geral, total do que ser, da sua obra, da sua vida, da sua quest pessoal, que é a sua previdência. Então essa é a mensagem de hoje. É, eu... Espero perguntas aí, é, todo dia eu vou trazer um, um tópico novo para a gente discutir sobre finanças pessoais. E é, compartilha esse vídeo se você achou valioso esse assunto para você. E confira os cursos que o Instituto A Jogada vai estar tá introduzindo, é, primeiramente aqui na cidade do Rio de Janeiro. É, mas também, em breve, eu, eu pretendo estar tá colocando é, cursos inteiros online. Um abraço, boa noite, nos vemos amanhã.